Olá, eu sou a Vivi do blog Ironia, e hoje eu vou te mostrar meus rímels favoritos. Eu quase não saio de casa sem rímel, ele faz praticamente parte do meu corpo. E eu tenho dois tipos de rímel em casa. Eu tenho os à prova d'água e os que não são à prova d'água. Normalmente eu uso a prova d'água quando eu vou para um evento, alguma festa, alguma coisa que eu sei que eu vou acabar lacrimejando mais. E os não à prova d'água eu uso normalmente para trabalhar, pra ir pra aula, que são lugares que eu não vou ficar tanto tempo com ele, eu vou ficar menos tempo, e eu vou ter chance de retocar se precisar. Vamos começar pelos rímeis da prova d'água. O meu a prova d'água, favorito de todos os tempos, é o Colossal da Maybelline. Mas o meu já acabou, tá sem escrito até no, no lado. Eu só guardo porque eu uso às vezes o aplicador dele dentro da outra máscara. O aplicador dele é esse grossão, bem cheio de pelinho. E ele deixa os cílios maravilhosos, bem separadinhos e bem cheio. E assim... Tem gente que não consegue usar de primeira. Na primeira vez que eu usei, eu achei muito estranho. Depois, tu vai pegando o jeito de como aplicar, de se tu esfrega ou se tu só passa, se tu passa e deixa secar, depois passa mais. Eu preferia passar bem, passadinho, deixar secar e depois aplicar de novo. E aí fica bem grandão. Tem gente que não gosta, que aplica uma vez só e acha que já fica gigante, mas como eu gosto de cílios grandes. O que eu tô usando no momento é o The Falsies, da Maybelline também. Esse aqui é a prova d'água. E eu amo o rímel à prova d'água, porque eu posso chorar, lacrimejar, fechar um balde de água na minha cara e ele não sai. Isso é maravilhoso, sério. Só que eu tenho preguiça de tirar às vezes. Então, às vezes eu dormia com ele e óbvio que isso tava meleca depois. Então, assim, ele é muito bom pra ir em festa, pra ir em qualquer lugar, que tu sabe que tu precisa ficar com ele por muito tempo. Ou tu vai sair de casa de manhã e não quer ter que reaplicar, indico Super. Mas se tu é preguiçosa que nem eu, opta pelos que não são a prova d'água. O meu, que não é a prova d'água, favorito da vida, é o Master Seals 3D, da Make B, do Boticário. E é uma máscara alongadora. E daí eu passo, não, eu passo esfregando no cílio, separando bem. E aí eu fico com ele, tipo... Só que, claro, ele não dura tanto quanto uma prova d'água. Mas eu chego em casa, tomo banho e tiro com água morna. Não precisa de toda aquela função de tirar com demaquilante e tudo mais. Porque Maybelline usa a prova d'água, não sai de jeito nenhum. Tu passa um dia inteiro esfregando o olho pra tirar aquele negócio. E ainda assim não sai direito. Tem que ter um demaquilante muito bom. Esses aqui não, tu tira com, a, com água morna mesmo, no banho bonitinho. Sai do banho com a cara limpa. E pra terminar... O que eu uso quando eu esqueço de sair de casa com ele, ou quando eu preciso passar na rua, é o Máscara para Cílios Intense Volume. Ele é da Boticário também, não é a melhor máscara do mundo, mas tem que saber aplicar, tem que ter jeito e tem que ter paciência, porque nem sempre ela funciona bem. Ela é bem líquida, bem líquida mesmo, mesmo eu já tendo há muito tempo, ela continua sendo muito líquida. E o um problema é que ela não dura no olho. Tu vai passar, tipo, passa antes de entrar numa reunião. Quando tu sair da reunião, já vai estar tá começando a baixar. Então, eu passo só assim. No último caso, tipo, tô na rua, precisei, ou cocei o olho e saiu os cílios do lugar. Então, eu passo ela só para ajeitar. Mas, assim, não confio muito, entendeu? Eu já uso só para quando eu sei que vai ser um negócio rápido guarda a máscara que tu mais gosta e usa o aplicador dela nas novas quando tu comprava pra testar, assim tu nunca vai ficar com a máscara que tu não gosta em casa tipo, no início eu não me acostumei com o aplicador da The Falsies porque ele é curvado, então eu usava o da Colossal dentro dele Tipo era o vidro roxo com a tampa amarela mas tudo bem e é isso, se tu conhece algum rímel que é muito bom e que é pra preguiçosas como eu indica aqui embaixo que eu vou adorar e se tu tiver alguma dúvida sobre rímel, como aplicar, como passa, qual que compra, comenta aqui embaixo também que eu te explico tudinho. Um beijo e até a próxima. Tchau!